Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Venho aqui hoje trazer um vídeo sobre compras pela internet Vocês sabem que já viram alguns vídeos meus que eu compro roupinha pra ler na internet Vivo comprando Mas, dessa vez, eu fiz uma compra na Shopping Falei, gente, será que funciona com esse trem? Será que vai chegar mesmo pelo esse valor? E aí, será que eu recebi a minha mercadoria? Vou mostrar pra vocês já já o que eu comprei mas antes já vou pedir pra vocês deixarem seu like comentar, compartilhar esse vídeo pros seus amigos comprar o preço de banana na Shopping, gente, Que porque chega chega e eu vou mostrar a minha ring light que eu comprei no Shopping gente, eu fiquei super de cara porque, e super com medo, né, porque eu falei não vai chegar, em outros lugares o que eu comprei tava em torno de 200 reais 180 reais e sabe o preço que eu peguei na minha ringla? R$79,00, gente. E sabe o que é melhor ainda? Frete grátis! Nossa, eu falei, gente, isso aí não vai chegar mesmo. Esse trem não vai chegar na minha casa. E chegou! E eu aprovei! E eu amei de paixão! Já tenho usado ele em, em outros vídeos, né? Porque eu, eu costumo fazer realmente o teste drive. Ba testar bastante pra ver se realmente funciona, se realmente vale a pena pra mim sair falando coisa errada aqui no meu canal e eu aprovei e gostei e venho falar pra vocês que pode comprar lá que chega assim se vocês comprarem no como que é o nome? no vendedor local chega super rápido tem a minha demorou sete, sete dias sete dias pra chegar mas também tem as coisas que vem da China, de tudo no outro lugar, porque a Shopping, ele é um, um site muito conhecido. Então, são vários cantos aí que, que vem e, e se vocês comprarem do vendedor local, é, ele vai vir mais, é, mais rápido. É, e outra coisa também, gente, que tem esse negócio de pede grátis, que é super interessante pra gente, né? Porque às vezes a gente vai comprar, o negócio vem... Lá dos carros de ajuda, ajuda eu pago um absurdo de frete, então às vezes nem compensa. E vou mostrar pra vocês todinha a minha ring light. É, espero que vocês gostem, espero que vocês vão lá no shopping, pode comprar. Não tô ganhando nada, pra tá, gente? Porque meu canal aí já tá começando agora, não tem patrocinador de nada. O que eu falo é porque eu gosto, porque eu indico, que é pra ajudar vocês. E eu vou mostrar minha ring light pra vocês, como é... Chocada, gente. Meus vídeos tá super legal. Vou mostrar pra vocês que ela vem assim nessa caixinha. O tripé dela, a gente vem numa outra caixinha fechadinha bonitinha que já foi pra casa do chapéu. Mas vem assim, ó, nessa caixinha aqui. Ela é de 12 polegadas que eles falam. No tamanho de, de, da régua, gente, ó, 30 centímetros. Então, pra você ter uma noção, ela é do tamanho de uma régua E... e ela não é, tem, não deu umas menorzinha Que ela Que eu acho que foi o meu trampo também, viu? E aí, eu vou mostrar pra vocês agora Ela como que ela tá aqui Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês Tô gravando aqui no quarto da Lele, gente A minha câmera tava ali, ó Por isso que tá sem nada Mas, ó ela vem esse tripé que fica bem alto chega nos dois metros ela vem também ó esse suporte para celular deixa eu virar aqui para vocês verem vem esse esse suporte aqui para celular aí coloca aqui ó Ó, encaixou. Não vou encaixar direitinho, só pra vocês verem. E ela é, é bem grande, ó. A, que tá a régua aqui. Ó, a régua. Que Eles falam. Contra a luz vai ser bem é difícil de gravar, né, gente? Ó, mas ela é do tamanho da régua, tá vendo? Aí vem esse controlinho. Aí aqui você pode diminuir a intensidade da luz e trocar. São três, né, uma fria, uma quente e uma meio termo. Aí você pode deixar o forte ou escuro aqui para desligar. Ó, vou trocar a luz aqui para vocês verem. Essa é a fria, essa é a quente, essa é meio termo. Fria, quente, meio termo. Ela, ela, eles não vêm com a Com a caixinha, né Eles só vêm com o capo É um capinho USB Vou desligar aqui pra vocês verem Ó Essa aqui é uma capinha De um dos meus celulares Que já foi pra casa do chapéu E aí ele vem só assim Ó Tá vendo? Só assim A régua Vou colocar régua para vocês terem uma noção. Gente, eu super amei, eu super indico porque foi bem baratinho, vale a pena, vai chegar e vai dar super certo para vocês gravarem vídeo, para vocês tirarem foto. Eu amo, de paixão. Deixa eu ligar aqui de novo para vocês. Vou mostrar pra vocês também, ó, que ela tem essa regulagem aqui, ó. Fica de pertinho, produção. Ó, você solta aqui, ó. Aí você pode deixar ela mais deitadinha. Ela mais deitadinha, ela vai pra trás, do jeito que você quiser. E, ó, ela também tem, ó, um, dois, pra, pra, pra regular a altura. Ela fica bem.. Olha a distância. Vai pra trás pra tu Bem alto, tá vendo? Aí tem aqui também, ó. Pra tu o pezinho, ó. Aí você pode fechar ela. Deixa eu tirar aqui. Pode fechar. Ou você pode deixar ela bem abertinha O pezinho. Opa Opa, como diz a Xandinha Opa E a Xandinha derrubou na casa E o controle já eu falei, ó Vou aqui aqui pra vocês Vou fazer um, um, um. Virar a câmera pra mim de novo e vamos, vou tirar aqui isso aqui que é do celular que eu não uso de celular. É, vou fazer um vídeo mostrando pra vocês agora como que fica a tonalidade de cada, cada lâmpada. Ó, vou mostrar agora a tonalidade. Essa é a média. Essa é a fria. E essa é a quente. Aí dá pra diminuir. Deixa eu trocar aqui agora, vou colocar isso aqui. Diminuir a intensidade da lâmpada, ó. Peguei. Okay. Tá bem clarinho. E aumentar. E yeah. aí. Eu amei, gente. Vale super a pena. Compensa comprar baratinho, cheio. eu pode comprar na Shopping sem medo. Que você vai receber. Eles te dão a garantia garantia Shopping eles falam. E essa foi a minha dica de hoje, meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, que vocês façam bastante compra lá, que realmente vai chegar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o meu próximo vídeo. Tchau!